O sábio Rousseau pôs seus filhos no orfanato Depois escreveu um livro chamado Emílio Nele ensinou como ser bem educado Será que seus filhos se encaixavam no seu livro? O sábio Rousseau pôs seus filhos no orfanato Depois escreveu um livro chamado Emílio Nele ensinou como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 Eu não sei de onde eu venho Eu não sei pra onde eu vou Eu só sei que nada tenho Eu sou filho de Rousseau Sou orfão na escuridão Eu preciso do seu brilho A única solução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 eu preciso do seu brilho A única solução Educação Eu sou seu Emílio Dor é minha mensagem Trauma é minha bagagem